E que benefício que traz isso para a população de Jardinópolis? Lembrando que a Anhanguera aqui ela é polo Jardinópolis, Brodowski e Batatais. Você cursando, fazendo o vestibular e passando, você vai poder estudar ou aqui em Jardinópolis, ou em Brodowski ou em Batatais e terá os mesmos descontos. Quais são os descontos? A Anhanguera ela vai dar de 15% a 40% de desconto nos seus cursos. Vou falar de três cursos, agronomia, que está vindo agora para 2022 muito forte, pedagogia, o pessoal aí que quer lecionar, quer dar aula, e nós temos enfermagem também, que o pessoal gosta muito, tem gente que gosta da área da saúde. Então, o Adventscar, ele é um plano, esse é um dos benefícios, nós temos telemedicina, nós temos consultas presenciais, temos convênio com dentista, psicólogo, e vários outros segmentos da saúde. Então, você comprando e adquirindo o plano, hoje o plano ele está a partir de R$ 24,90. Nós temos escritório físico na rua Coronel José Teodoro, no 402, para baixo da lotérica. Então, o Car, ele veio para ser um plano para todos, para todos mesmo. Então, fica guardando a sua... A sua Visita no escritório para você adquirir o seu plano. Muito obrigado.